Olha que vlog natural! Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma gravação de dia dos namorados que eu vou fazer com o moussa aqui. Então agora a Lu já tá aqui comigo, vem cá, Lu. E a gente vai produzir tudo. Vamos começar arrumando essa bagunça aqui. A gente vai escolher look, é por isso que eu vim de mala. Eu trouxe várias roupas e coisa e tal. Então, aquela coisa, né? Dia dos namorados. Eu, como boa produtora de conteúdo, vou fazer um... Um Reels, um Shorts, um TikTok, um Stories, um post no Feed. Porque hoje em dia são muitas redes sociais. Eu resolvi registrar tudo pra vocês aqui do YouTube. Só pra vocês aqui do YouTube. Vamos lá! Vamos lá! Pra quem me segue no Instagram, eu tô fazendo Stories hoje do meu dia inteiro. Tô mostrando tudo por lá. Então, vou fazer o quê? Vou mostrar vocês... Olha o sonho! Que, que coisa... Boida! Boida! Gente, olha o que, que eu tô fazendo agora. Eu tô gravando um vídeo lá pro YouTube. Um vlog, um daily vlog que eu nunca faço. Mas eu tô fazendo agora que vai ser especial de dias namorados. Só esperando o Moussa descer. Que o estúdio dele fica aqui em cima, a sala dele tá aqui em cima, ele tá terminando de gravar os coisinhas e aí a gente já vai começar. Eu queria começar sem maquiagem, porque é de uma trend que tipo assim, vai ficar nós dois. Com certeza vocês sabem qual é. Já, só falta tu e os teus tênis. Vai Lu, canta pra eles. Aí vai assim, né? Pa pá, pá, pá, quem identificou a trend é muito brabo do TikTok. Tá gravando? Sim, aqui ó. Qual áudio? Ah, da câmera mesmo. Oi! É que, a, que a gente é truuseiro a gente usa o áudio da câmera. Sempre, Oi, né? pessoalzinho! É pessoalzinho do YouTube! Tá isso? Sabia que eu sou a filha dele. <risos> Quem que vai editar isso, Yuri? Aham. Uh -huh. Ah, então não quero nem fazer mais vídeo, o Yuri vai editar. Tchau, tchau. Então é Como é que vai ser? Como é que vai ser? É assim, ó. A gente vai ficar aqui, tudo avacalhado assim. Hum. Avacalhado, né? A gente vai começar com uma roupa bem, tipo assim. Aí eu também vou botar uma roupa mais avacalhada, porque a minha não tá avacalhada. Não, tô brincando. É só a gente aí. vai começar, meu amor. Tchau, tchau. Aí a gente vai começar assim. O quê? Aí a gente vai dar um vocês, passo aqui, ó. Vocês podem Não, não, gente, a gente pode... É a gente se arrumando assim, ó. É a gente ver, ó, tipo, olha assim, Paro, Paro, assim cara, ó. Cara, não pode pode se preparar assim. Que e aí a gente cara? vai pisar. A gente não, vai pisar. Isso, não, isso, legal, legal. Eu gostei, eu gostei. Aí a gente vai pisar no tênis, vai botar o teu tênis aqui também. Pisar, boom, junto com o beat. Tá. Aí a gente pisa. A hora que a gente pisa, vai cortar. Troca de roupa, troca de roupa, troca de roupa. Nossa, tá amor. achando que fazer TikTok é fácil? Tá achando que tudo aqui é YouTube, não é? Não, queridinho. Não fica tu vai da cara, eu com essa Ah, mas por favor, nunca te peço nada, tu nunca participou de vídeo do namorado no meu já, canal, né, gente? Já participei. Ah, eu tive pra ver os outros. <risos> o TikTok, galera. Acho que demorou um É. Não, inspirou, e tu... É. E tu não puxou minha touca, né? Vou ter na tua cabeça pra fazer alguma coisa. assim tirar. Ah, eu não vi. Tu também não tirou o meu cabelo que a gente tinha combinado. Ah, é bota o teu cabelo. Eu vou apagar Entendeu? isso. Tira o meu cabelo. Bota a mão aqui no meu pescoço, assim, e tira o cabelo. Não, o cabelo não tava. Já tava pra fora. Não tá. Tava. Meu cabelo tá todo aqui, dentro. Mas já acabou de se colocar. Acho que foi bom. The <risos> te pirei dele, caramba. Vamos, próxima. Agora licença ah, que a gente mesmo. vai trocar de roupa, meninas. Valeu, mas tenho certeza que não vai nem ver o vídeo. Tenho certeza, é assim. É assim. quase gente a gente já gravou algumas agora só falta três essa mais duas ou essa, essa mais, duas. mais três essa mais duas oh, meu cabelo. Eu de, de roupa. Gostei de, de tomar banho, Você mas eu pra de roupa. Tcharam Tcharam. Né? Tá Agora tá, né? tá, tá quase, gente, tá é a quase. A é a última! É uh, última! A última! A última. Na verdade, eu esqueci de gravar alguns pedacinhos, então olhem essas fotos passando pela sua tela. Foram todos os looks que fizeram parte desse vídeo. E agora esse aqui é o último. Vem ver, vem ver a gravação do, da última cena. So, oh, tchau, qual que é o qual que é o que? O bonezinho preto agora? pra frente agora. Bonezinho pra usa. frente. Dessa lindeza completa Lá no meu Instagram, tá bom? Vem, só vem, só vem que ficou lindo, né amor? Yeah! Beijo! Tchau! Tchau! Caralho, tu ficou bem do rock mesmo, né?